Hi guys, it's very crazy, não? What's up, learners? How are you doing today? Junior Silveira falando na presença da Carolina Araújo aqui uh -huh! neste canal. Garoto! Palmas, é por favor, palmas, gente! Palmas, palmas! Palmas. <risos> palmas, high five aqui, high five! Aê, garoto! Tudo bom, galera? Prazer, eu sou a Carol do canal Carolina Araújo. Falo sobre vestibular, sobre vida universitária, uhum. um pouco de relacionamento, das coisas que acontecem na nossa vida. E é isso, visitem. Muito bem, acabou o jabá, agora isso é hora. <risos> Dê uma conferida, se inscreve lá, tá aqui embaixo na descrição o link pra você conferir. Aqui é qualidade garantida, eu só trago pessoas que, que, que vão acrescentar na vida dos Sim. meus queridos leitores. Então valeu, gente! <risos> Prazer. <risos> Prazer. Bom, a Carol, ela gosta de um esporte muito popular neste país. Exato. A Carol é fã de futebol, galera. Olha só que legal. Sou, sou fanzaça mesmo. Você pode não, falar não, o time só. que você torce aqui? Posso, gente. Sou palmeirense, né? Ah, Verdão. Time do coração. Eu sou palmeiras mesmo. E o que, que você acha da situação do Palmeiras ainda não ter mundial? Então, eu acho que a gente pode focar no tema do vídeo, que inclusive é o quê? coisa <risos> não vocabulário de futebol você que curte o esporte homem ou mulher é sempre interessante saber o vocabulário relacionado ao esporte mais popular do nosso país e também tem muitas coisas que as pessoas confundem enfim pronuncia. a Carol, é pronúncia tudo mais mas a Carol vai dar um, uma luz aqui para nós primeiro vocabulário que a Carol selecionou aqui é goleiro em inglês. Goleiro, gente. É, vai, então ver, você tá cara. lá assistindo aquele futebol americano <risos> e o cara começa a falar e você não tá entendendo nada. Então toda vez que ele falar para você goalkeeper, ele está se referindo ao goleiro do time. Hum, Gokeeper. É legal. goalkeeper é uma junção de duas palavras de que go, né? E o keeper é agarrar. o agarrador, o pegador. Então goalkeeper. Próxima palavra que a Carol selecionou. Defender. Defender. Que são os zagueiros do time. Muito bem, Defender. Qual, qual na sua opinião, qual que é o Defender mais? Mas, mas, Felipe, Felipe Melo. Felipe Mello? Óbvio. Eu, eu tava lembrando, eu cara lá. Que tibou. não? Ah, lá na frente, lá na frente tem uns caras que fazem gol, né? Como é que chama esses os atacantes, a, os atacantes? como a gente chama em inglês. Forward. Tem uma misturinha aí do... É, lá em meio da, do, é, W. Forward. Forward. Yes. Ai, tô muito chique no inglês, né? Meu Deus, Meu Deus, Deus. a pronúncia é senhora. muito bonita. Forward. <risos> Quando a gente fala de futebol, principalmente em inglês, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é futebol. Exato. Só que nos Estados Unidos, o que, que significa o que, que eles entendem como futebol? Como o futebol americano deles, né? Sim. Se você fala futebol lá, você tá falando futebol americano. Aquele com a bola... É, o o meio oval, né? O pessoal Eu se agarrando todos, se bom. matando ali com capacete e tal. Só que futebol, é, em inglês, lá nos Estados Unidos, eles chamam de... Soccer. Soccer. E futebol é uma junção de duas palavras também. Porque foot é o pé uhum. e ball, a bola. Então, bola no pé. Então... E outra palavra também que o pessoal se confunde bastante é na palavra treinador. Ah, é verdade, porque uhum. tem a diferença, né? Sim. Porque, na verdade treinador em inglês é coach. Isso, coach. Mas você pode confundir com coach, que já é sofá. Que é sofá. Meu Deus, quem que, que é seu professor de inglês? Esse momento, é, de que nove anos? Aí, pai! Olha o <risos> orgulho Meu pai falou que pagou nove anos de inglês e eu nunca usei. Aí, ó, aí ó, tá usando Assiste aqui, ó. Assiste esse vídeo. Eu vou mandar pra ele real. <risos> e mais uma coisa, no seu Instagram, eu acompanho muitas postagens que você faz lá. Tem muitas fotos você com a camiseta do Palmeiras, né? Sim, sim. Camisa do Palmeiras. Aliás, camisa de futebol em inglês não é t-shirt. Tem uma diferença. É legal é. se você for viajar para fora. Os caras, uhum. eles, ou, se eles não foram te corrigir, é legal porque pelo menos você pega e já vai falar olha aqui, né? Bilingue, rapaz. Então você chega na loja e fala que você quer comprar uma jersey. Isso. E isso significa uniforme, a né? camiseta Camisa do time do, do, do seu, seu time. Tô querendo as novas aí. Meu Deus. Falou, amor. Palmeiras, vamos patrocinar nós, tá caro. É <risos> <risos> Você tem mais alguns vocabulários de futebol que a gente não falou e que você sabe? Coloca aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber. Divide aí com o pessoal o seu conhecimento. Não se esqueça de passar lá no canal da Carol, porque eu estou lá fazendo um vídeo muito legal super, com ela. é verdade. Tem um vídeo super legal lá. Acho que, inclusive, para o seu público vai ser super interessante. Passem Sim. lá. Garoto, vai na minha que você brilha. Carol, muito obrigado eu pela sua presença aqui. Na minha que você <risos> eu adoro que falar isso. Thank you very much. Thank you. Um prazer. Obrigada eu pelo convite, gente. Não esquece de arrebentar no like. Fala que quer de novo aqui no canal que nós voltamos. Vai tá pra bom? ficar feliz, pessoal. Fechou? É isso, então. Thank you very much for watching. E lembre-se todos, Sim. see you around. Bye. Oh, uh. Eu gosto assim, quando fui o negócio...